Pelo menos para o meu mindset, e foi principalmente para isso também, para me alertar para muitas coisas, e relativamente à, à ideia de que poupar sem investir, não vais realmente a lado nenhum, mas também é importante já ter o mindset da poupança, e eu é que tenho-me levado à curiosidade de continuar, inclusive. Até um dia que é ser consultora, consultora na área financeira, vai vendo. Pelo menos já tenho contribuído para, para a minha família para mudar aquelas cabeças. Depois, olha filha, já viste investindo, viste a crescer, o dinheiro, e essa parte também para lhe incentivar. Porque há é uma coisa que eles, ninguém, ninguém fala é em dinheiro, em, nas escolas e realmente está tá bem que está gasto, é muito isso que acontece. Todos os dias o Frederico é ouvido, aqui tenho um, no meu plano 30 minutos por dia. Ou é um comentário, ou é um vídeo, ou é um YouTube, é qualquer coisa. Por estas dicas, por estas informações que valem ouro para mim e por este curso maravilhoso também que me deste esta oportunidade de fazer